Três dicas bíblicas que vão te ajudar a acalmar o seu coração. Oi, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Burjack e esse é o Leitura Light, a versão comprimida, espremida, apertada do Leitura Compartilhada, que acontece de segunda a sábado às 7 horas, horas da manhã e aos domingos às 9 horas da manhã. Se você ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever no nosso canal e também a curtir. Receba notificações de estudos bíblicos no seu WhatsApp. Não é grupo, não é grupo. Se você quer, quer acessar todo o conteúdo que temos produzido, também acesse o nosso canal no Telegram. Estamos todos em constante estado de medo e de apreensão. As muitas incertezas, sim, e manter o equilíbrio e a saúde mental nos custa muito caro. Essas dicas bíblicas retiradas do Evangelho de João no último capítulo, capítulo 21, vão nos ajudar a entender como as circunstâncias em que você está vivendo agora podem ser encaradas e como devem ser encaradas depois da ressurreição de Jesus. Três dicas para encarar as circunstâncias e os problemas que você tem passado agora. Primeira dica, encare a realidade. Há algo de comer? Foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Não há. Não há o que comer, foi a resposta deles. Eles não florearam. Ah, é porque a situação... Não, não há comida. Fato, atenha-se aos fatos. Nem sempre o que nós temos, como o que temos, é o ba... nem temos às vezes nem o básico para sobreviver. Então, não floreie, não espiritualize, apenas atenha aos fatos. Não há, o problema é esse tamanho. Por quê? Porque os problemas possuem uma tendência de se tornarem maiores do que são, como o sagu quando você mergulha ele na água. Os problemas tendem a aumentarem de tamanho se são mergulhados no medo. Atenção! Os problemas tendem a aumentar o seu tamanho se são mergulhados no medo. Segunda dica, ouça a orientação de Jesus. O Pai fala conosco por meio de Cristo, ouça as orientações dele, acalme seu coração, ouça os conselhos que estão dados na Bíblia, Ora, ouça os conselhos que são dados pelo Espírito Santo por meio da intercessão e da oração. Olhe, Deus sabe como resolver os seus problemas. Ouça os conselhos de Jesus, ouça, elas estão expressas na Bíblia, estão expressas nas suas orações, estão expressas na intercessão dos irmãos e no conselho. No bom conselho dos irmãos. Ele diz, lance a rede do lado esquerdo. Às vezes você vai precisar mudar de estratégia da estratégia inicial que você tinha em mente. Não deu certo, você vai precisar consultar o Senhor. Antes de passar para você a terceira dica, quero te pedir, inscreva-se, curta e sinalize que você assistiu. Se é importante para você essas três dicas que você está ouvindo aqui agora, Pode ser importante também para outras pessoas. Compartilhe com todos este vídeo. Terceira dica. Mantenha o foco. Não estamos no mundo só para emitir carbono ou plantar árvores. Nascemos de novo em Cristo para as boas obras. Para anunciarmos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a humanidade da sentença gerada pela queda. Temos a missão de nos juntarmos a Cristo naquilo que Ele está fazendo no local onde Ele está. E o que ele está fazendo naquele local? Nós fomos chamados para isso, para nos juntarmos. e Nós não atraímos Deus para o nosso projeto, nós nos unimos a Deus no projeto dele. Aliás, tem um vídeo aqui que fala sobre isso e eu gostaria muito que você assistisse. Mantenha o foco. A vida não é para ser vivida em abundância, ah, aliás, a vida é para ser vivida em abundância, não é apenas para sobreviver. Ou seja, viver de pagar boleto para manter-se o mais longe possível da morte e se der da melhor forma possível. Fomos chamados para viver, viver a vida que Jesus tem para nós. Por isso Jesus disse, siga-me, seguir a Jesus é ir onde ele vai, não é o inverso, não é atrair Jesus para aquilo que você está fazendo. Não é atrair, Jesus, Jesus siga-me, une-se naquilo que eu estou fazendo. Não, Jesus, eu quero me unir naquilo que o Senhor está fazendo. Você, sinceramente, se vê como alguém que segue a Jesus, ou é um só daqueles que se encontra com Ele nos cultos? O resultado dessas três dicas, se você ouvir atentamente a orientação que está contida no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 a 25, o resultado dessas três dicas é que os peixes, ou seja, os seus problemas, serão resolvidos ou, pelo menos, atenuados. O problema será resolvido, o seu coração será acalmado por Jesus. Jesus sabe onde está a solução dos seus problemas. Ele, ele sabe, ele não está cego às circunstâncias que você está vivendo, nem o tamanho do problema, como de fato ele é. Ele está te esperando para assar os peixes contigo. Acalma o coração. De querido e que crente, Deus te abençoe. E antes de terminar, deixe-me dizer uma coisa para você: ore e oferte pela vida de um missionário. Se você não sabe como fazer isso, me busque, me busque, me, me procure nas mensagens ou pelo direct. Deus te abençoe em nome de Jesus pelas mensagens e pelo link do WhatsApp. Que Deus te abençoe.